Não viu? Então vale a pena. Vê de novo. Dr. Silva. Mais rápido do que o meu salário no final do mês, um entregador foi assaltado em plena loja do dia. De acordo com as fontes não confiáveis do Facebook, seu menino é surreal esse assalto durante o dia, seu menino. Vamos lá. Camarada, chega na sua pequena Pop 100. Presta atenção que ele passa as marchas. Parece que tem 70 marchas. Não, eu vou voltar de novo pra você ver, ó. Para na sua Pop 100 e a gente vai contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, presta atenção que já entrou, quem, quem entra e cena? Quem, quem, quem, quem? O elemento X! Passou! Passou! Passou! Passou! Passou! Passou! O elemento entra, passa por ele, seu menino rapidamente Ele vai mexendo ele na bolsa e passa logo o entregador sem capacete <risos> Sem capacete, sem nada Lobby que não dá pra entregar sem mexer no cadeiro, tá ligado? Oi! Oh, meu Aí ajeitou o cabelo pra colocar o capacete de novo. <risos> ele toca a campainha e rapidamente, e olha o menino, um fenômeno sobrenatural acontece. Ah, mas Deus, não vai dar certo. A marmita cai. É como o ocasião, faz o ladrão, o elemento chega ali e fala: Corre, negada! Passo! Lá vem o camarada de novo, seu capacete, ué. O camarada olha a bolsa aberta. <risos> ele olha para o chão como se tivesse brotado alguém da terra. Ele olha lá dentro e fala: Rapaz, tá faltando uma marmita, ué. Voltando da fita pra você entender O elemento pegou a marmita Entrou no que tal baldio E tomou rumo ignorado Passou! Mas vamos continuar O entregador procurando acho que o elemento Sumiu no matagal O cara procurando peraí, aí, tinha duas marmitas Agora só tem uma Será que eu esqueci no restaurante? Olha pra um lado Olha para o outro Olha de novo dentro Seu menino passa ali Olha a força O pequeno povo de pobre Conhecido como aerobô <risos> Camarada vai lá Fecha a tampa Olha lá pra ver se não tem nada Debaixo da pequenina Desce Camarada não Mas não é possível Tuas tu, duas marmitas Só tem uma ele pega a barbita, consulta pra ver, lá não tem alguma coisa errada. Deixa eu ver se não tá aqui dentro do de um isopor Loucura! <risos> é... Sem entender porque o Carleiro caga redondo. <risos> o entregador não entendeu nada. É em plena luz do dia. O elemento X faz mais uma vítima. A cena termina e a gente não sabe se o elemento foi pego ou não. Aí você vem com baitolagem. Eu mando tomar noite oi da goiaba. Aí eu sou ruim. E começa esse aqui, ó. O repórter lá, fazendo a matéria, dando a entrevista. E o cabra lá atrás, com a sua pequena espingarda de pressão. Olha, todo sorridente, todo paralelo do seu menino. Rapidamente sai aquela voz de nascimento. Você tá sem bandoleira, me? altura dessa no campeonato, você <risos> se tá sem bandoleira? Olha a cara do indivíduo. Dá aquela miguelagem. Só que sabe, né? Não é brasileiro, né? é brasileiro dá um jeitinho. O camarada diz, olha, você deixou cair um negócio aqui, ó. Olha a cara de desespero do soldado. <risos> Quando um amigo dele entrega a munição, ele baixa a cabeça e diz. Tá aí, eu perdi, tô aí, normal, na moral. Quem tem um amigo desse da guerra não precisa de um inimigo. <risos> o do foi lá. Entregou ele. <risos> Ai, não falei mais, você. Ah, a cara de tristeza do salvado. Ele tava com mais vergonha do amigo dele. Entregou ele na cara dura. Ai, ah, amigo, filho do... Ai, ah, eu tô vazando. Ah. <risos> Ai, para que eu tô vazando! Ixi, Maria! Vixe, nossa senhora! Eu tenho medo, então tô, tô com medo! quanto garanto propaganda, seu menino é esse aqui que estava ajeitando os produtos contra rapidamente e toca aquela trilha sonora de grandes poderes, grande responsabilidade. O cara pegou corda e soltou até a teia, ó, pra ver se é ele, ó. <risos> ah. Ah, esse homem aranha tá mais pra homem carapanã, hein? Puxa, puxa. Nesta edição, seu menino, a sinceridade é tudo, seu menino. Às vezes que você tá viajando a mente, você descobre cada coisa, velho. Saiu, é, é uma alambra muito louca. Eu já fumei 45 becs, tá ligado? Olha só, velho. O mamão. O pé de mamão. O cara que colocou o nome desse, dessa planta é um gênio, velho. Porque ele olhou pra mão dele... E olhou pra planta e disse, uma mão. Caraca, velho. A maconha é o bicho, ó. Essa lombra é muito mad. E o que é que eu vou falar que eu não sei? Então veja essa propaganda aqui tão real, tão real. Que propaganda é assim, seu menino. Você tem que aproveitar, tá ligado? Os meninos tá ali, a tia tá ali, olha. aí. Ah. <risos> que cabo é isso? Seu menino é aquela frase: quem não tem um elemento X que adote um gato, vice. Ou quem não tem um cachorro adote um gato. Mesmo eu não sei, sei que é assim, seu menino, Isso né? Isso aqui é propaganda real, hein, seu menino? Se acostumar, se acostumar, se, acostumar, se acostumar. Opa, mano, não pode perder, não. Amanhã Deus pertence. Mas seu menino, é uma promoção simples. Uma promoção de calcinha, vice. Mas presta atenção com as palavras que você vai falar. Porque talvez quem tá do outro lado não vai entender muito não, seu menino. Né? Marlize Steiner. Steiner, não sei como é que fala. Ó. Oh, não vai focar ali para ver, eu acho. Marlize Steiner comentou o número 104 e ganhou. Pode passar aqui e tirar sua calcinha. Meu Deus. Pode passar aqui pra... <risos> tá ao vivo ainda? <risos> Pode passar aqui pra pegar seu brinde que é sua calcinha. <risos> Ai, desculpa, eu falei errado. Tava ao vivo mesmo, agora <risos> Não vem tirar a calcinha só pra <risos> pegar o print. Certo, gente? Se <risos> faz de doido que o pau te acha. Ui. Um outro garoto propaganda que enviaram pra nós. Esse aqui esse é seu menino totalmente surreal. Propaganda aérea, olha! Só em Caxias, avião com som, tá anunciando. Só em Caxias, meu amigo. só nada, cara, Visionário, parceiro. Não é Não. Eu não acredito, não. Olha ali quem estava no portão, seu menino. E acredite, nunca mexa com um elemento curioso. Culinhando a vida do povo, rapaz! Corre oh, legal! Eu no pasto elemento o Brasil todo dançou Eu no elemento o Brasil todo dançou Cê é o bichão é mesmo, hein doido? A propaganda seu menino é a alma do negócio Mas às vezes se você não souber fazer a propaganda seu menino, O resultado pode ser como você não queira Presta atenção desse camarada que tava no show e disse Eu vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou Aí que era aquela, vou, não vou, vou, não vou Fechou, eu fiquei Ai, ai, ai, ai, meu Deus o que aconteceu? Não ri <risos> Propaganda que se deu luxo, seu menino É né? essa que você entra pra comprar uma máscara? <risos> e a mulher <risos> Acha que você tá usando uma máscara realista Olha Eu tô viajando aqui no negócio, né, velho Eu fui comprar uma máscara de, de, de fantasia, tá ligado? De, de careta Aí eu falei, moça, quanto é que tá as máscaras aí? Ela falou, essa do Satanás que você tá usando é R$ 59,90. Aí eu falei, vem desgraça desgraça, que máscara eu tô usando aqui? Aí ela pra mim direito, falou, ô, oh, me desculpa, eu quase pico uma desgraça nela, velho. Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no da Goiaba, aí eu só roubo. Seu menino quando eu vi esse vídeo aqui. <risos> ah, mas isso não vai dar certo. Ai, eu quase me instruei pelo pulaco dos e do nariz, olha. <risos> o menino tava ali numa rua, totalmente do caminhando, olha só. Vem ali, catando madeiras, ajudando e olha. Rapidamente seu menino aparece uma arma finada, olha! que? aqui! Fala nosso senhor. <risos> Ai, aparece um coelho no meio da mata e o menino um corpo lado do um corpo. Outro, calma! O amigo lembrou que tem um ali, olha só, alma, pelo amor de Deus! Deixa eu ajudar meu amigo, ele saiu arrastando a arma. Pensei que ele ia levar, seu menino. Ele jogou foi dentada. <risos> Loto, acabou! Acabou nada! Seu menino lá veio com ele, lá a arma pelada. Um menino se joga, o outro cai dentro do mato. Seu menino corre pra lá, corre pra cá. A cena corta, tem três meninos. Um menino é barulho, mas tem alguma coisa ali. Ele olha, chega perto. Seu menino chegou perto. Pra quê? Ah! Você menino, olha. Eu sou um Eu sou um Dr. Silva. O diabo tomou conta do nosso país. Parece curto seu menino, mas é paciente. Vídeo pra tu, então ajuda nós, comenta aí, comenta pra nós, seu menino, e relaxa, seu menino, se inscreve, dê seu like, e pare de reclamar, porque a gente se encontra no próximo, na Granduazina!